Não só agora porque está falando nós estamos aqui com mais um vídeo de Spook House of Jumpscare. Esse joguinho aqui, ó. humilhante. Olha que imagem bonita. Vamos lá, qual é o próximo? Ah, eu espero que eu não morra. Hum, bonito. Não Ai meu Deus Meu Deus, quase plim, plim, plim. Que linda essa sala, hein, gente você está aqui Primeiro que eu não falo nem onde eu tô. E aí na porra da sala se mexe. Bonito, né? Sensual. O que, que é isso? Esse lugar finalmente tá começando a me afetar. Os monstros vão ficando mais rápidos e mais estranhos. Ah, nem brinca. Nem fala isso, cara. Ah. cara. Não. Não, a ah, <risos> ah. não. Para essa gosma. Que isso? A Legion of Zelda agora, pior que parece. Alô, é? Parece Legend of Zelda. É Legend of Zelda. Cry! Olha, tem uma máscara do Cry aqui, easter eggs, easter eggs. Um dia um mercador estranho veio para a cidade, ele colocou os brinquedos e os fantoches, para to e todas as crianças gostaram. Mas a cidade não podia aguentar... A loja, porque os outros... As outras lojas estavam falindo. Os outros vendedores ficaram... Uau, nossa! Então, em uma noite... As pessoas pegaram todos os fantoches dele e jogaram no rio. Que do mal, gente! Quem faz isso com o homem? Mancada! Mas... Ele veio correndo... Para o rio chorando Enquanto Enquanto tinha, As suas crianças estavam sendo afogadas Ele pulou no rio tentando salvar As suas possessões As pessoas da cidade Ficaram bravas Assistindo ele Entrar no rio Até ele nunca mais voltar Vai Aí agora esse cara vai querer me matar Ah Tinha uma chave aqui Pixels. Eles lançaram uma DLC, gente, que é paga nesse jogo, viu? Tipo. Pera aí. Anos depois as crianças da cidade começaram a, a sumir. E mais e mais crianças desapareciam. As crianças começaram a... a achar mais e mais bonecos na floresta ao redor do rio. Hum... Tá. Mas isso não era o que elas queriam. Ah, tá. Enfim, eles lançaram uma DLC, gente. É paga essa DLC, tipo... Não é um preço caro, é baratinha. Mas eu não vou comprar, eu vou, eu vou zerar o jogo primeiro para depois comprar a DLC, que a DLC é quase uma hora de jogo. É quase uma hora de jogo de volta, saca? Pera aí, eu tenho que achar uma chave. Aqui. Aqui. Parece legal essa porta Ai Ai O que, que foi isso? Eu sei que eu não posso olhar pra ele Tipo, eu não posso virar para trás Se eu não me engano Ou ele me segue, eu não sei o que, que ele faz Gente, que medo Bom, isso foi legal eles terem acrescentado Uma historinha pra esse personagem O Homem dos Fantoches Olha que música sinistra Para, eu odeio esse, mano Esse é o do, de todos os monstros É o que eu menos queria encontrar Porque eu não sei como é que ele funciona Qualquer coisa eu vou ler no Wikipedia Na boa Acabou? Ufa! Sensacional! Bom, já, sabe, já sabemos a musiquinha sinistra. É da, da menininha que acha que eu sou o senpai dela. Essa música daí é do Coisinha. Nossa, se fosse nessa sala com ele, eu estaria fodido. Mas vai, gente. Vai jogar os bonecos da. da do... Uma dica do dia. Se você... É, Pera aí, deixa eu pensar na dica direita pra falar de uma vez só. Se você encontra um cara que trabalha com fantoches, não deixa ele bravo. Você não vai gostar se ele ficar bravo. Se você encontra um cara que trabalha com fantostes, não deixa ele bravo. Você não vai gostar se ele ficar bravo. Porque digamos, a pessoa já usa fantoche. A pessoa já tem fantoche. Já é uma coisa sinistra, ainda mais a pessoa queria que ela fantoche son... parece o eixo, sabe? Aí você tá lascado, porque se você fala... zoar ele, mano. Eu não conheço um... uma história de terror. Que aparece algum cara de fantoche que ele não é o vilão ou que ele é o monstro. Tipo, não aparece. Ah, olha, filha, vamos comprar um boneco. Vamos. Nossa, o cara é uma Barbie. Uma Barbie fantoche. Pronto, acabou a história e esse cara é descartável. Não. A menina vai comprar essa Barbie. A Barbie vai virar o, o, o demônio Gretchen. Vai virar cabeças cabeça sete vezes. E pronto. Aí a menina vai virar um fantoche também. Porque quando você vira a cabeça sete vezes, você transforma a pessoa na sua frente de fantoche. Também é uma lei da vida. Igual... Socar uma árvore vai aparecer um dinossauro. Entendeu? Então tem que tomar cuidado. Tá? Bastante cuidado. Meu Deus. Essa sala do tamanho. Sei lá do que. Da barriga da. Dela, da regina kazé eu tô andando em milhões de salas eu não vejo a hora de acabar esse joguinho eu não vejo a hora porque essa porra é humilhante demais eu tô fazendo série de soma e eu não me assusto tanto quanto nesse jogo Acho que nos 50 vai aparecer um bicho. Um bicho me seguindo de novo. Falei? Não disse? Não disse! Essa poca pra quem não sabe, eu não vi essa merda me atacar até agora. Mas eu sei que isso daí é um bicho. Ele ataca. Não sei como, mas ataca. Ah, tem uma coisa que eu notei: essas salas apertadas não tem como aparecer bichinho. Saca? Aí você me pergunta, nossa, mas por quê? Então, porque eu acho que se aparecer o bichinho... Ai! Morri! É a primeira vez que eu vi essa bosta. Trouxa. Foi a primeira vez que esse bicho apareceu a primeira vez. Quem Quem assiste aí tá ligado. Caralho! A brincadeira tá ficando mais séria já. Então, como eu tava dizendo, quando a sala é do tamanho da porta, não aparece o bicho, porque não aparece o bicho não. Não aparece esses Fantasminhas. Aí você me pergunta, nossa, mas por quê? Porque os fantasminhas ele. eles são do tamanho da metade da porta e sua personagem não consegue passar. Vou jogar é pra você que eu tô com medo agora. Mas acho que não vai aparecer aqui. Se eu for morrer, vai ser por causa dessas salas ainda. Sempre. É incrível, eu dei, mano, acho que eu vou mandar um e-mail pra eles falando, gente, por favor. Tenha bondade e retira aquela sala. Você vai ver, o jogo vai ficar muito mais fácil sem aquela sala. E a dificuldade de um jogo não depende de uma sala, né, pelo amor de Deus. Até tô decorando essa bosta. Meu Deus. Oh, meu Deus. Não, Shari, não. Eu não quero morrer nessa bioquinha, não. Ó, oh, abóbora, então. Eu acho que ia aparecer tocando um... um... Piano. Eu acho que é um piano que toca. É um piano. Não adianta, tá? Piano não é assustador. Não tanto. Ele é um pouco. Ainda mais se você botar uma criança tocando... Isso é um combo Puta que pariu Agora que eu morri Aí tudo bem, né? Aí é um combo Criança Ainda segurando o fantoche Tocando com os pés no violão Aí Puta que pariu Aí isso é, é pra me botar medo Quem não teria medo? Já começa que a menina tá tocando pelo com o pé Já começa olha, olha que sinistro Né? Uau Ué, ué. Ih, começou a música Acho que o bicho do teto Tá vindo Eu acho Vai, quero chegar no A400 logo E acabar essa bosta Cada monstro, agora você vê, eles, cada monstro tem uma apresentação, isso, isso é demais. Tipo, antigamente o jogo era feito até, o jogo não tinha história. Depois do comecinho lá da, da Spooky falando, você tinha que ir até a sala que você aguentasse. E a partir da sala 800 não tinha checkpoint. Então muita gente sofria pra ir na mil E quando chegava na mil ficava decepcionado porque não acontecia nada, era só continue, saca? Aí, finalmente, eles colocaram um história e acaba no mil, então, tipo, tudo bem que o final não é grande coisa, né? Mas... Ai, saúde. Tá acabando, gente. Ô filho de uma égua! Mais um. Acabou. Yay. Bom, gente. Então é isso. Espero que tenham gostado. Deem like, se inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo. É... Eu vou fazer mais. Só que essa série vai demorar mais. Porque ela não é tão importante no meu canal. E até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal. Falou.